aceleração digital, tecnologias disruptivas, mudança da cultura organizacional. São muitos os desafios para transformar seu negócio em um modelo mais ágil e inovador. Devemos considerar a infraestrutura de TI um alicerce fundamental neste processo. Líder no segmento, a Simpress oferece no um modelo de outsourcing soluções e equipamentos de TI que simplificam o dia a dia das empresas, por meio de uma gestão completa e unificada da infraestrutura, mantendo parques tecnológicos atualizados e operando com excelência, enquanto os clientes se dedicam ao core business de suas empresas. Com soluções que se ajustam à necessidade do seu negócio de forma escalável, a Simpress acompanha o seu crescimento sem a necessidade de novos contratos, sem complexidade. Vamos conhecer agora a plataforma SaaS, SimPress as a Solution. Por meio da plataforma SaaS, clientes se beneficiam da locação de equipamentos com soluções avançadas, atendimento on-site, SLA customizado, processos logísticos e operacionais ágeis e estruturados. Muito além da impressão e digitalização de documentos, o outsourcing de impressão envolve soluções embarcadas e customizadas para melhor gestão e economia. Com outsourcing de impressoras térmicas ou coletores de dados, é possível automatizar processos repetitivos de identificação, captura e rastreio de dados, trazendo produtividade, qualidade e melhor gestão na operação de diversos segmentos. Melhor experiência para os colaboradores em qualquer local de trabalho. O outsourcing de notebooks e desktops realiza o gerenciamento proativo dos equipamentos, prevendo problemas e falhas de segurança. A gestão do seu negócio na palma da mão com o outsourcing de smartphones e tablets. Funcionalidades para diversos segmentos com totens de autoatendimento, captura e aprovação de dados de várias rotinas de trabalho. Apoio às equipes para máxima mobilidade, além de cobertura contra danos acidentais, gestão e proteção do dispositivo através de soluções MDM. Acelerando a jornada da sua empresa, nossas soluções de inovação digital transformam e integram processos de forma mais ágil e inteligente, por meio de aplicações personalizadas de acordo com as regras do seu negócio. O cliente tem à sua disposição o portal Simpress UX, uma plataforma totalmente online que permite a gestão do seu contrato de forma prática, estratégica e transparente. No Simpress UX, nossos clientes podem contar com a Letícia, inteligência artificial da Simpress, onde é possível realizar operações como solicitações de boletos, suporte técnico, entre outras facilidades. E como inovação está no DNA da Simpress, além da plataforma SaaS, Simpress as a Solution e Simpress UX, aceleramos o processo de inovação com o Simpress Lab, para fortalecer a colaboração com o ecossistema de startups, abrindo portas para soluções disruptivas, nos ajudando a solucionar desafios de forma ágil e simples. A Simpress atende todo o Brasil com filiais nas principais capitais e com um ecossistema de parceiros estratégicos distribuídos em várias cidades. Garantimos qualidade com uma robusta equipe de atendimento pronta para superar suas expectativas. Com a Simpress, sua empresa contará com total eficiência logística, graças aos nossos centros de distribuição que atendem várias cidades. Com SimPres Simpress as a Solution, buscamos beneficiar nossos clientes otimizando a infraestrutura de TI, garantindo inovação tecnológica e estabilidade de nossas soluções, reduzindo custos e preservando capital de giro. Saia do tradicional e mergulhe na inovação. Por que comprar se você pode alugar...